Eu estou desafiando eles, desafiando eles, desafiando eles a contraditarem esses mais de 60 textos que eu citei. Agora eu vou chegar aqui em Efésios 2.8, porque um puritano reformador, é, refutando Silas Malafaia, cita Efésios 2.8. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Ele diz que o dom de Deus é a fé. Nesse texto, não. Nesse texto, o dom de Deus é a salvação pela graça, porque só Deus pode salvar. Olha o que acabou de dizer. Que esse texto de Efésios 2, 8, tá está aí na tela aí, ó porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, mas é dom de Deus. Ele está dizendo que o texto está dizendo que só a graça é a dom de Deus, a fé não. Aí eu te pergunto, a fé veio de onde? De onde que veio essa fé? Nós compramos ela na feira, nós encontramos ela pela rua, o homem inventou ela pela ciência, como que veio essa fé? Ô oh, Jesus, e ele dizendo que não nesse texto, pela graça sois salvos por meio da fé. Ou seja, você você chegar até a graça, a ponte para você chegar até a graça é a fé. E está dizendo, isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Está muito claro, não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feituras sua criados em Cristo, Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Olha o versículo 10 que, é que está dizendo. Nós somos feituras de Cristo, feitos como Cristo para as boas obras. Nós fomos feitos para as boas obras. Ora, quem são esses que foram feitos para as boas obras? Segundo que Paulo diz que a igreja foi separada para as boas obras, para que andássemos nelas? Me, me responde essa. Será que foi todo mundo? Se foi todo mundo, eu vou voltar a repetir. Tranca o inferno e joga a chave fora. A graça e a fé é dom de Deus. O homem não tem parte nenhuma. O versículo 9 está dizendo, não vem das obras para que ninguém se glorie. O versículo 9, 8 também diz, isso não vem de vós. O que, que não vem de vós? Nem a fé e nem a graça, mas de Deus. Vamos mais aí. Vamos para o contexto? Porque texto sem contexto é pretexto para a heresia. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Onde é que é o dom? A salvação. A vida é eterna por Cristo. Ei, sua exegese está ruim, o cara? É, realmente sua exegese está bem fraca. Vamos lá pelo versículo 28. E libertados do pecado, quem é que liberta é Deus. Fostes feitos servos da justiça, foram feitos. Ninguém escolheu ser servo. Nós fomos feitos servos da justiça. Falo como homem. Pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servir a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Se você ler toda a carta, inclusive o versículo, capítulo 6, todo, você vai perceber que Paulo estava falando de servir a Deus. Paulo estava ensinando eles, olha, vocês serviam o pecado de uma forma lá no passado, agora vocês foram libertos, usem agora é, é, essa libertação, essa salvação para a glória de Deus, Faça agora a obra que agrada a Deus, é isso que, Deus, que Paulo estava ensinando aqui agora, porque quando eram servos do pecado, estavam livres da justiça, olha o que Paulo está dizendo, quando vocês serviam o pecado, vocês estavam livres da justiça, mas agora né, que o fruto tinha... É, e, e que fruto tinhais, então, das coisas? Olha só. Agora, aqueles que serviam o pecado, a maldade, agora eles se envergonham dessas coisas, porque o fim delas é a morte. Então, eles agora se envergonham dessas coisas. Como que o homem consegue envergonhar dessas coisas sem a libertação ao qual Deus é que nos liberta e nos faz servos da justiça? Mas agora libertos do pecado e feitos servos de Deus, olha só, repetiu de novo, tens o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Sim, mas aí você volta em Efésios capítulo 2, versículo 8, ele vai dizer que pela graça sois salvos, pela fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Tanto a graça como a salvação, a fé para crer é dom de Deus. Eu que tenho que dizer, sua exegese está fraca, meu. Vamos lá, vamos continuar analisando. Filipenses 3, 13 e 14. Esse texto aqui, Paulo não está falando de salvação, preste bem atenção. O próprio Silas Malafaia falou lá atrás e eu vou repetir o que ele disse. Texto sem contexto vira pretexto para heresia. É... Eu sempre falo isso na igreja, nos cultos de ensino, que a gente tem que tomar cuidado de fazer distinção entre galardão e salvação. Você tem que, você tem que discernir isso. Galardão até os ímpios recebe. Porque Jesus disse que qualquer um que der um, pelo menos um copo d'água a um desses meus pequeninos, de maneira nenhuma perder, perderá o seu galardão. E várias outras passagens que Jesus fala a respeito do galardão, que dará até os ímpios por fazer é, é, boas obras aos chamados. E você pode constatar na Bíblia facilmente. Então, você tem que tomar cuidado em discernir galardão e salvação. Olha o que está escrito aí. Ó. Paulo está falando de galardão, entendeu? É, e Paulo aqui está falando de, de, de, de, de é, alcançarmos a perfeição Em outro texto, Paulo diz assim Que nós temos que correr para atingir a estatura de varão perfeito né? Ainda que nós não conseguimos chegar perto Mas te, te, temos que ter é, ânimo e força Para poder se esforçarmos de chegar mais próximo disso Mas isso não para a nossa salvação, mas para a glória de Deus Olha só, ele está falando aqui de, de, de dessa perfeição na obra. Olha só, não que já tenhamos alcançado ou que já sejamos é, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Jesus Cristo. Irmãos, quando a, a mim não julgo que já alcanç é, que já o já alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficaram, e avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, ele não está falando de salvação, ele está falando de um galardão pelo seu ministério. Jesus vai dizer em Apocalipse capítulo 22, eis que o galardão está nas minhas mãos e retribuirei a cada um segundo as suas obras. Você tem que fazer um discernimento aí o que é galardão e o que é salvação. A Bíblia fala de uma recompensa para os... e também para não salvos. <risos> Mas você tem que discernir que talvez, muitas das vezes, compensa algo que não seja bom. Por isso que Paulo está dizendo, vamos alcançar a perfeição. Vamos fazer o melhor, para a glória de Deus. Não é para a salvação, mas para a glória de Deus. Porque é, a gente tem que fazer tudo para a glória de Deus. Que é com mais, que é mais, fazer isso tudo para a glória de Deus. Nós somos embaixadores de Cristo, nós temos que representar a Deus, nós temos que agradar o nosso Deus que nos salvou. É isso que Paulo está fazendo aqui. Fazemos tudo com perfeição. Procuramos fazer tudo com perfeição para perfeição, alcançar a soberana vocação de Cristo Jesus. Amém? Hoje, Ezeze, vamos continuar. Colossenses 1, 22 e 23. Vamos lá. Filipenses 21 ao 23. A voz também, que no outro tempo eras estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras mas, mas agora contudo vos reconciliou ó, oh, mas agora contudo vos reconciliou eu acho, eu acho interessante essa palavra vos reconciliou então quer dizer que não fomos nós que reconciliamos com Deus foi Deus que nos reconciliou a ele tem um outro texto, você pode procurar na Bíblia, eu não me lembro agora de cabeça, mas tem um outro texto que Paulo diz que Deus nos reconciliou a ele através de Jesus. Não Foi escolha nossa. No corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Sabe o que está fazendo me lembrar isso aqui? Efésios quando fala que o homem deve amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, morreu por ela, para fazer dela uma noiva sem mácula, sem ruga, limpa, perfeita, para apresentar a si mesmo ela dessa forma. É o que está escrito aí. Ele nos reconciliou a ele, no corpo da sua morte, pela morte, para perante ele, vos apresentar santo, é Deus que nos vai nos apresentar santo, irrepreensíveis e inculpáveis diante dele mesmo, aleluia, seja santo porque eu sou santo, mas Deus diz assim, é eu que vos santifico, ô oh, glória, nem a santificação nós conseguimos alcançar sem a vontade de Deus, vamos então, mais aí, vamos continuar, eu destaco, Tito 2.11. Vamos lá, Tito 2.11. Porque a graça salvadora de Deus se é manifestada a todos os homens. Preste bem atenção o que vai dizer esse texto. Porque a graça salvadora de Deus se é manifestado, manifestado a todos os homens. Isso aqui não quer dizer que Deus está salvando todos os homens. Isso aqui não, quer, não está dizendo que Jesus morreu por todos os homens. Aqui está querendo dizer que a graça salvadora vai ser apresentada, vai ser manifestada a todos os homens. Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quer dizer, a graça de Deus, o amor de Deus através de, da, da igreja, que é a, a, que é a embaixada do reino de Deus na terra, que nós somos embaixadores em cadeias, nós somos embaixadores de Cristo, como disse Paulo, nós somos representantes do reino, nós somos representantes do nosso Deus, do nosso Pai, da salvação, nós somos, nós somos é, é, é, como que eu vou dizer, nós somos a testemunha viva da salvação de Deus. Então, a graça de Deus é manifestada a todos os homens, com certeza. Mas todos se salvarão? A graça de Deus será manifestada a todos os homens. A Bíblia vai dizer que chega um tempo que a toda a terra se encherá do conhecimento de Deus, se encherá do conhecimento da glória de Deus. Mas, como disse Ias e Paulo repetiu, ainda que os filhos de Israel sejam como a areia da praia, só remanescente será salvo. É como aquele exemplo que eu, que eu falei. O evangelho é pregado a toda criatura, mas só os filhos de Deus são atraídos por ele. Essa é a grande verdade que ninguém quer aceitar. João vai dizer que quem é filho de Deus não vive pecando. Aleluia. Paulo fala várias vezes: agora que manifestou a glória de Deus, vivamos para, ah, para agradá-lo. Porque antes nós fazíamos obras da impiedade, mas agora que conhecemos a verdade e sabemos que somos salvos. Vamos reverter essa situação para a glória de Deus, não para a nossa salvação. Porque se o homem reverter a situação da sua vida para a salvação, então ele é salvo pelas obras. Ele não é salvo pela graça. Vamos mais aí. Eu estou desafiando eles a contraditarem esses mais de 60 textos que eu citei.